Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E nesse vídeo vamos resolver um exemplo sobre como encontrar o valor de uma integral utilizando as áreas de algumas figuras geométricas. A gente recebeu o gráfico aqui de uma função f e precisamos encontrar algumas integrais aqui para essa função. Nesse primeiro caso, vamos calcular a integral definida de -6 a -2 de, f de x dx. E isso é igual ao quê? Pause esse vídeo Veja se você consegue descobrir isso a partir desse gráfico. Ok, vamos fazer isso aqui juntos agora. Estamos indo aqui de x igual a "-6", até x igual a "-2". E a integral definida vai ser a área abaixo da curva aqui em nosso gráfico e acima do eixo x. Então, vai ser essa área bem aqui. E como descobrimos o valor dessa área? Bem, isso é um semicírculo. E sabemos como encontrar a área de um círculo se soubermos o seu raio. Esse círculo tem um raio igual a 2, e não importa a direção. Saindo do centro, a gente sempre tem um raio igual a 2. A área de um círculo é πr². Assim, a área desse círculo será π vezes o nosso raio, que é 2 ao quadrado. Mas como aqui temos um semicírculo, eu vou dividir isso aqui por por Ou seja, é a metade da área de um círculo completo. Então, essa integral definida é igual a 4π sobre 2, que é igual a 2π. Tudo bem, vamos para o outro caso aqui agora. Aqui temos a integral definida de 2 a 1 de f de x, dx. Pause o vídeo e veja se você consegue descobrir isso. Vamos fazer juntos agora? Vamos de menos 2 até 1. Observe que a gente precisa ter um pouco de cuidado aqui para calcular essa integral definida, porque conforme você pode ver, Aqui, no primeiro caso, a área estava abaixo da função e acima do eixo x, mas aqui a área está abaixo do eixo x e acima da curva da função. Então, o que podemos fazer é descobrir o valor dessa área, e a gente pode fazer isso apenas com o que sabemos de geometria. Aí, precisamos ter em mente que quando temos um caso como esse, em que a área está abaixo do eixo x, a nossa integral definida vai ser negativa. Enfim, qual é o valor dessa área aqui? Bem, existem algumas maneiras diferentes de pensar sobre essa área. A gente pode fazer isso seguindo alguns caminhos. A gente pode ver essa figura como um trapézio ou podemos simplesmente dividi-la em um retângulo e dois triângulos. Fazendo desse jeito, a gente tem um triângulo aqui que tem uma área igual a 1 vezes 2 vezes meio. Assim, esse triângulo aqui vai ter uma área igual a 1. Já esse retângulo aqui tem uma área igual a 2 vezes 1 portanto, tem uma área igual a 2. E aí, teremos esse outro triângulo aqui que tem a mesma área do primeiro. Tem uma base igual a 1 e uma altura igual a 2. Então, teremos uma área igual a 1 vezes 2 vezes meio. Lembre-se, a área de um triângulo é meio vezes a altura vezes a base. Sabendo disso, a área desse triângulo é igual a 1. Aí, se você somar essas áreas, teremos 1 mais 2 mais 1 é 4. Agora, você pode ser tentado dizer ah, isso aqui vai ser igual a 4. Mas lembre-se, a nossa função aqui está abaixo do eixo x. Então, isso aqui precisa ser igual a 4 negativo. Vamos fazer outro caso aqui agora. Aqui, a gente vai partir de 1 e vai até 4, de f de x, dx. Então, pause esse vídeo e veja se você consegue descobrir isso. Aqui, nesse caso, nós vamos daqui até aqui. Assim, vamos calcular essa área bem aqui. E como descobrimos isso? Bem, basta utilizar a fórmula para calcular a área de um triângulo, ou seja, a base vezes a altura vezes meio, ou simplesmente meio vezes a base vezes a altura. Ou você pode calcular meio vezes a base, que tem o um comprimento igual a 3, já que vai de 1 até 4. Então, temos aqui meio vezes 3, vezes a nossa altura que é 1, 2, 3, 4. Então, é vezes 4. Aí, o resultado dessa integral é igual a 6. Por último, mas não menos importante, a gente tem uma integral aqui indo de 4 até 6 de f de x, dx. Então, isso vai ser igual a essa área bem aqui, mas temos que ter cuidado, nossa função está abaixo do eixo x. Então, vamos descobrir essa área, mas a integral vai ser negativa. Esse semicírculo tem um raio igual a 1. Não se esqueça que a área de um círculo é π vezes r ao quadrado. Então, temos aqui π vezes 1 ao quadrado. Só que você não pode se esquecer que essa seria a área se a gente realizasse toda a volta. Desse jeito aqui. Mas aqui temos apenas metade do círculo, então dividimos isso por 2. E como essa área está acima da função e abaixo do eixo x, a função é negativa. Logo, isso vai ser igual a menos π sobre 2. Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho que a gente viu aqui. E mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!